Meu nome é Tatiana Berranger, eu sou professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e né, tenho graduação em Relações Internacionais e mestrado e doutorado em Ciência Política pela... E eu também sou militante política, já faz um, talvez uns 15 anos, é, na, da consulta popular. Então, acompanhei um pouquinho, né? É, talvez do que a gente vai tratar aqui no tema. Foi, esse é um tema que eu acho que eu já trabalhei tanto em sala de aula, mas, sobretudo, já fiz bastante debate político e reflexões sobre isso, né? Que eu chamaria o que, que é a nova esquerda, ou a, a esquerda que surge aí na resistência ao neoliberalismo. Legal, Paula Viana. Uma das organizadoras aqui, muito bem, Leandro, professor de pedagogia, tal então, bem. Bom, é, demos aí os cinco minutinhos iniciais, acho que talvez ao longo da aula mais gente vai é, chegando e também fica gravado, depois disponibilizado né, a aula, então acho que eu posso iniciar. É, boa tarde, Juliana. Bom, qualquer problema que for tendo com áudio ou mesmo... É... Com o conteúdo, se vocês quiserem intervir é, no meio, fazer alguma pergunta, pedir para eu explicar um pouquinho melhor, fiquem à vontade, acho que é importante. A gente ter alguma quebra para não ficar algo muito é... monólogo né? e, e com pouca interação, acho que na verdade isso é um espaço de formação, não só né, uma aula, então é, gostaria de priorizar isso que apesar da gente estar em um meio virtual acho que a gente pode começar talvez pelo próprio chat fazer algum tipo de interação né e, e fiquem, então à vontade oi Sônia oi Cristina estou lendo aqui as descrições de vocês obrigada muito bem. Então, o tema é, da aula de hoje é o neoliberalismo e a resistência popular, né? E depois há é, uma série de descrições sobre, digamos, os movimentos né? e os, as organizações que surgem é, a partir de, desse, desse processo, né? Sobretudo, a gente tem um marco histórico, quando estamos falando disso, na América Latina, né? É, isso é curioso, né? Na, é, o neoliberalismo, enquanto ideia, enquanto os seus primeiros é, pressupostos, ele é elaborado ainda no final da Segunda Guerra Mundial, e, mas ele vai entrar mesmo, né? Enquanto um modelo político-econômico a partir dos anos 70, Especialmente né, nos Estados Unidos e, e na Inglaterra, vão ser dois espaços prioritários, e aqui na América Latina, o Chile acaba sendo o, o caso mais exemplar ainda no, nos, nos anos 70. Né? Hum, e. A, é... Por, por conta das, das ditaduras militares, dos próprios processos que a América Latina vai viver aqui, né, pensando no final dos anos 70, é, a própria Revolução Sandinista, né, o impacto todo da Revolução Cubana, é, a, a, a região estava um pouco é, num outro momento histórico. E os anos 90 então, vão marcar né, a implementação do neoliberalismo na região. E isso se marca né, através de duas questões. Né? A primeira questão é, são os processos próprios da democratização, né? é, e a democratização em muitos casos, né? se a gente pega inclusive o caso do Brasil, acaba sendo um processo é, de lutas e resistências muito fortes, que levam a uma constituinte, a um processo de polarização política ali até 89, é, mas cuja vitória, cuja saída né, vai ser o neoliberalismo. Qual é a razão disso? Né? A razão disso é, é o estrangulamento que o processo de dependência traz né é, o, que, o que eu estou que eu querendo dizer, a gente não consegue desconsiderar que nos anos 80 a gente tem com uma pressão muito forte, que é como é que os Estados Unidos vão levar os, os países de terceiro mundo a implementar ou adotar o modelo neoliberal Veja que eu não estou falando que é uma agenda, que eu estou falando de um modelo, acho que é algo muito mais profundo quando a gente fala de um modelo, por isso que ele não é simples de ser rompido, de, né, de ser alterado. A gente é, pode discutir um pouco os ciclos progressistas para pensar isso, né, de, de governos progressistas na América Latina. Mas é, o, a chamada crise da dívida externa dos anos 80 vai ser uma forma de pressão muito grande sobre é, a região. Né, e sobre é, grande parte dos países, dos estados dependentes no mundo. Né? Então, é, mesmo aqueles que viveram então, com o Brasil, Argentina, México, o processo de industrialização foi, foi uma industrialização dependente. Né? e nesse momento já até é, com um processo de financiarização, mas especialmente né, com a vinda das multinacionais estadunidenses para cá e etc. Então, esse processo ali nos anos 80, ainda que o Brasil tenha vivido uma forte resistência né, do movimento sindical, dos movimentos sociais que surgiram, especialmente é, MST e etc., isso vai, vai ser colocado né, na cena política até 89, mas a saída para aquela grave crise que a América Latina é, enfrentou, em grande parte foi a adoção do neoliberalismo. E quando a gente fala num modelo, é curioso que é o seguinte, essa é a forma como o capitalismo, e aí sobre transatlântico transatlântico, né, ocidental, vai se organizar, mas é, aqui há uma... uma Claramente, né, uma diferença e particularidades para cada nação. A gente costuma dizer que foi um neoliberalismo na Argentina, um neoliberalismo à brasileira, né, e etc., que vão ter a ver com as suas próprias é, é, contradições e com as próprias questões que essas formações sociais enfrentavam. E isso vai dizer muito também de como as resistências vão surgir. Isso tudo para dizer que eu acho que as resistências populares ao neoliberalismo é, na América Latina, elas têm, guardam uma é, pluralidade muito grande, né, e elas vão ter particularidades. Mas elas vão todas se encontrar num, num grande momento, né, é, e esse grande momento é o inimigo comum, né, o que é o inimigo comum? Né? O que eu estou falando aqui? O neoliberalismo, na verdade, nos anos 90, ele, ele vem né, para a América Latina num processo em que, ao fim da bipolaridade e, sobretudo, né, o desmantelamento ou, é, e, a, ou, e a derrota da União Soviética né, e a sua abertura. Isso muda, por quê? Porque os Estados Unidos saem enquanto vitorioso. Nós estamos, a região é, é altamente predominada, dominada pelos Estados Unidos, né? Então, quando eles saem vitoriosos, na, é, na verdade a estratégia é intensificar isso intensificar essa forma de dominação para se tornar a grande potência imperialista no mundo, né? Isso recai, primeiramente, né? É, tem um impacto sobre a esquerda como um impacto ideológico, que é bom. Né? É aquele que era o grande símbolo de um processo revolucionário do século XX, acabou. E agora? Né? Para onde vai se caminhar? E o primeiro grande impacto é sobre Cuba, né? que para a América Latina como um todo, então nesse processo das existências da ditadura militar, é... A grande parte da esquerda latino-americana, por exemplo, não só vai, é, vai para Cuba ou vai é, ganhar um apoio de Cuba nos, nos seus processos, é, assim como a própria Nicarágua, o processo da Revolução Sandinista vai ter uma grande influência de, do, do que foi o modelo cubano, de uma, uma revolução democrática e anti-imperialista que... É... desculpa gente é uma, uma grande revolução democrática e antiimperialista que acaba é, em um processo de, de uma revolução socialista ou de uma revolução de transição eu acho que é um capitalismo do estado em Cuba né mas uma fase da transição e Cuba contava com um apoio muito grande da União Soviética né? com um apoio inclusive financeiro e, e político Cuba vai viver também, então Cuba que era esse símbolo para a esquerda latino-americana, da resistência, né, da possibilidade de uma via de, revolucionária, vai viver um período especial muito duro, muito duro, né, em que o povo cubano realmente é, foi colocado né, é, em, em, em situações de, de restrições, é, e de condições de vida muito degradantes, o né? é, tamanho foi essa, é, essa dificuldade de sobreviver e de conseguir encontrar saídas, é, quando se está tão perto também dos Estados Unidos e o bloqueio acaba sendo um elemento é, de, de pressão e, e de, de, de contradições enormes. Né? Então, essa esse, esse, esse, esse é uma questão muito importante. Né? Então, nós temos... É, do ponto de vista ideológico, essa perda da referência, né? um ataque muito grande, porque aí o neoliberalismo, a primeira função dele, inclusive na, na, nos Estados Unidos e, e na própria Inglaterra, é o ataque ao sindicalismo. Quando eu estou falando de um modelo, então, não é só uma agenda, não é só um conjunto só um de ideias, o né, liberalismo, né, mas é esse modelo está assim também, ele não é só o ataque né, aos trabalhadores, é, mas ele vai in, in, incluir né, tudo aquilo que a gente chama do que leva à hegemonia, do capital financeiro à necessidade de privatizações, de abertura comercial e, e altera a forma da dependência sobretudo na América Latina. Se a gente teve um desenvolvimento dependente, o que vai acontecer né, no neoliberalismo é um aprofundamento dessa dependência. Né? Aquilo que era o investimento externo direto voltado para o setor produtivo e manufatureiro, né, ou, ou, ou até indústrias... É, mais de ponta, vão agora sofrer com toda a desestatização e desnacionalização econômica, um processo de fusão e aquisição no qual o capital financeiro vai ter um papel muito grande. Né? Então, aqui você tem um impacto ideológico sobre a esquerda, sobre as formas de organização. O neoliberalismo ele ataca né? ideologicamente também, e materialmente né, as formas de organização de esquerda. ataca dizendo, então, que a primeira coisa que isso vem até do ponto de vista da, do, do próprio conhecimento, é, ou seja, de como é que se estuda né, é, formas de resistência, quer dizer que não fazia mais sentido partidos e sindicatos, que eram formas obsoletas, então são as formas de movimentos sociais que vão organizar as outras contradições, né, as contradições de classe é, começam a ser colocadas num outro patamar também por esse discurso. Né? Mas isso vem, veja: quando você implanta também o neoliberalismo, ele vai causar um grande desemprego. Então você materialmente também né, é, estrangula o sindicalismo, estrangula essas formas de organização. Acho que esse é um elemento importante. Mas esse ciclo anterior, então antes de chegar a é, 1990, que a América Latina tinha vivido, né, eu acho que ele traz um elemento que vai nos dizer um pouco de como é que essas resistências estão se encontram, né? É, eu acho que, é, que esse vai ser meu, meu ponto aqui para vocês. As resistências vão se encontrar a partir, então, da Revolução Cubana, da Revolução Sandinista, dos processos de democratização na América Latina, eu acho que através da bandeira da integração da regional, de alguma forma sabendo que a saída né, era buscar formas né, conjuntas de cooperação, de atuação né, coordenada desses estados né, para que eles pudessem então, ou conduzir a um processo anti-imperialista ou pelo menos a um processo que alcançasse uma margem de manobra maior em relação ao imperialismo. Né? É, isso eu acho que fica no imaginário. Só que ao mesmo tempo, os Estados Unidos, ao proporem né, uma nova estratégia de domínio da região, também vão propor formas de integração regional. A questão da integração regional, é importante a gente falar, ela tem muitos sentidos, ela não é uma bandeira é, apenas da esquerda. Né? E Ela pode ser vista como uma integração econômica, inclusive que leva a maior abertura né, é, econômica daquela região, coletivamente, ao firmar um acordo, né, ou ela pode é, vir com um processo de desenvolvimento endógeno ou de, de trocas né, é, aí, em outros patamares, com trocas mais justas, e, e etc. Né? Então, eu acho que... É difícil, e insisto nisso, acho que cada processo também de democratização é, foi muito é, diferenciado, né? haja visto a gente comparar o que foi o processo de transição e, e de justiça de transição no Chile e na Argentina e no Brasil, né? então essas também vão ser as diferenças e as diferenças dos próprios processos de desenvolvimento então, e aonde se encontravam cada um desses países para que a adoção do neoliberalismo possa ser é, diferenciada né? acho que esses são alguns elementos aqui de partida né? então os Estados Unidos vão apresentar o que para a América Latina? a possibilidade da renegociação da dívida que era a saída da crise é, do, né, da, da dívida do terceiro mundo, dos anos 80, né, através de financiamentos do FMI e do Banco Mundial, e da, então, chamada agenda ou da adoção do modelo neoliberal, né, que vinha, então, com a que a gente chama né, das, das três grandes diretrizes, que é abertura comercial, privatização e desregulamentação para fluxos de capital e desregulamentação do mercado de trabalho. Né? Isso tudo é, é, é, leva a um processo forte de financiarização, de saídas individuais, né? de to, toda uma, uma alteração. E nessa estratégia, então, os Estados Unidos, eu acho que vão olhar para dois focos, né? como é que eles ter, te, tentariam coletivamente apresentar essa agenda para a América Latina. Ou seja, primeiro, né, é, como como planos econômicos, como o plano Baker e, e outros que os secretários de tesouro vão elaborar para a América Latina, né? mas também através dos tratados de livre comércio, em especial aí eu acho que entra o NAFTA, né, que vai ser tratado com o México, e Estados Unidos e Canadá, depois a ALCA, né, a ALCA começa a vir no imaginário, ela vai ser apresentada em 94, e a ideia é que ela entrasse em vigor, e como proposta ela é apresentada, e que ela entrasse em vigor em 2005, então fica claro que eles têm uma estratégia. E essa estratégia, né, então o que a gente está falando, o que tem aqui em comum, não era só então para que houvesse a adoção dessas três grandes medidas né, e que é, esses processos então levassem a maior abertura e ganhos das grandes corporações norte-americanas, não é um projeto de fato de um Estado imperialista, de que é como é que eles vão controlar as regiões estratégicas, os recursos estratégicos, então acho que estava aqui em voga é, né, na estratégia dos Estados Unidos, muito claro, o controle dos recursos estratégicos da América Latina, uma forma de aliança clara com os governos que fossem é, ser eleitos, para que isso, inclusive, né, é, contribuísse para o fortalecimento do seu poder enquanto Estado imperialista mundial. Né? É, e aí, o do, controle dos recursos naturais, a gente sabe que é uma região com abundância em recursos naturais, especialmente de água, petróleo, né, e, da própria é, floresta amazônica, minérios e etc. Não é muito necessário aos Estados Unidos. Então, acho que é nesse ponto que a gente vê assim, havia um inimigo comum, havia uma estratégia comum. A questão é que cada país vai adotar o né, neoliberalismo de uma forma e as resistências também vão surgir de maneiras muito diversas. Elas vão se encontrar exatamente na luta contra a alca. Eu acho que essa acaba sendo o ponto de aglutinação, né? É... Só que com muitas diferenças, vejam, a luta contra a alca pode ser uma luta, luta anti-neoliberal, ela pode ser uma luta anti-globalização, é como ela pode reunir também os socialistas, pode reunir outros setores, né? ou pode reunir, inclusive, e eu acho que ela teve muito disso também, setores da própria classe média, que por si não são setores que vão ser revolucionários. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quais são as diferenças, quais são as questões, o que, que cada processo viveu, o que, que a gente pode entender né, nessas lutas que surgiram, então, nos anos 90 e na virada dos anos 2000, é, para entendermos a esquerda que, que vai aí, é, ser base ou mesmo dirigir governos é, progressistas nos anos 2000, né? Então, é, o que, que eu acho que tem de pluralidades, de questões que vão surgir, que eu acho que dizem respeito às próprias contradições, né? o encontro das, das múltiplas é, da, da, é, questões que existem nas formações sociais latino-americanas. Eu acho que nós temos desde um, uma importância do, das lutas indígenas, né? e aí em especial é, na Bolívia e no México, então, né, as, duas principais, as duas principais formas de resistência, né, das lutas, por exemplo, é, contra a privatização da água na Bolívia, que vão levar à formação do partido do movimento ao socialismo, que é o Partido do Evo, elas vão colocar em voga de novo né, a necessidade do. De novo não, não pela primeira vez a necessidade do, das da representação e da participação dos povos indígenas na política é, boliviana, você tem é, a contradição que surge né, a partir do neoliberalismo, também abre a possibilidade ou coloca na cena política com mais força esta contradição, né? e eu acho que daí depois o que vai vai desembocar a gente conseguir entender toda essa contradição, o que que... O que é que a América Latina apresenta nessa sua resistência? Veja, no mundo, o discurso do neoliberalismo foi o discurso da ideia de que não existia mais alternativa e que a luta de classes estava né, em crise, ou que ela não era mais uma realidade. Os levantes e todos os movimentos que a América Latina vai vivenciar nos anos 90, eles vão provar o contrário, né? e eles apontam, né, saídas e formas que vão ser depois ditas como modelos para grande parte da, da nova esquerda mundial no século XXI. É, no, né. no caso, por exemplo, da Bolívia, né, a luta que começa contra a privatização da água, ou seja, né, de, de, um, de um bem comum necessário e fundamental para a vida, que é um recurso natural, ele vai ser privatizado, inclusive, assim, era privatizar a água da chuva. Né? Isso gera uma contradição e uma percepção de que, não, aqui não é possível. Né? Aqui nós vamos ter que resistir, resistir bravamente e pensar, de fato, em outros modelos. Ali, a gente vai vendo como há contradições, inclusive, né? É, acho que o Mao você fala das contradições no seio do povo, né? é, e essa pluralidade vai ser gerada mesmo. Então, o movimento indígena, por exemplo, é, na boliviano, ele tem uma característica muito forte de ressurgir com a questão mesmo da, da relação da, com a terra, da relação com os bens naturais, que vai é ficar conhecido como a estratégia do bien vivir, né? ou seja, questionando muito mais é, as formas mesmo e a relação que o capitalismo e o neoliberalismo colocam né? lembrando aqui que então, o neoliberalismo é uma fase do, do imperialismo, uma fase do desenvolvimento é, atual do capitalismo, né? mas elas vão questionar essa relação que se tem com os recursos naturais, a relação que se tem então, né? é com, com a vida. Vindo de viver é o direito né? de usufruir e de ter dignidade né? diante da vida. Claro que isso daqui, a contradição central, vai se colocar depois, né, e a gente vai vendo isso. Né, é, entre se a saída para o neoliberalismo for desenvolvimento das forças produtivas ou for algum tipo de desenvolvimentismo, né, é, qual é a barreira que você coloca para apontar, digamos, uma saída mais ecológica ou mais ligada à né, terra e à preservação dos recursos naturais? Né? Então, aqui surge também uma contradição a partir dessa própria reivindicação, dessa própria questão. Né? Então, é, eu acho que esse vai ser um, uma primeira experiência e uma primeira questão para a gente né é, um, um dos elementos. O segundo elemento, que eu acho que, que aparece na Bolívia, que vai ser muito importante, é a possibilidade então da, de uma constituição plurinacional né? veja essa é uma saída né para uma crise que não é uma crise do Estado, mas é uma crise da nação né? da constituição daquela coletividade que não que não representa toda a diversidade ética, étnica e cultural né, dos povos e das contradições. Então, a saída é construir, não só, então, reformar ou resistir ao neoliberalismo, mas como garantir a é, representação e a identificação das pluralidades étnicas que existem no seio daquela formação nacional. Então, a constituição plurinacional que depois também vai ser adotada no Equador. Né? Então... Acho que aqui é uma das, das formas né, e das estratégias que vão, vão ser colocadas e apresentadas. Isso a gente poderia dizer, ao adotar isso, se isso foi forma ou não, porque ao adotar, isso, ao adotar e reconhecer esse, esse povo, qual é o papel que eles vão ter no, no, no, no, na plataforma de governo nessa contradição entre desenvolvimentismo e bem-viver, que vai ser uma contradição latente do, do processo é, boliviano. Bom, é, um segundo eixo, eu acho que é a luta camponesa, né, a luta pela reforma agrária, a luta do sem-terra, no qual o Brasil, acho que nos anos 90, vai ter, através do movimento sem-terra, é, aí uma grande expressão, né, se tornando o maior movimento social do mundo. E é curioso porque aqui o MST ele vai passar, porque ele vai se tornar esse movimento social tão importante, né? E que para chamada então nova esquerda e até hoje é uma dos, dos, das principais referências, né? é então, um movimento que tem origem ali nos anos 80, é muito ligado às comunidades eclesiais de base, né, ao trabalho da Igreja Católica, à resistência da ditadura militar. Tinha como digamos como como herança, né, ou, ou, como, como como uma própria experiência anterior, as ligas camponesas e as próprias guerrilhas durante a ditadura militar, né? mas aqui nos anos 90 o MST vai perceber também que seu inimigo não é apenas o grande latifundiário brasileiro, mas que fica muito mais claro o papel das multinacionais, de como começa a existir um papel também de financiarização do campo, o papel é cada vez maior das tradings e dos processos de, de industrialização, né, que o agronegócio vai começar a, a, a ter cada vez mais esse salto, e de como é que eles têm que enfrentar então, ao mesmo tempo né, a estrutura agrária, né, mas também é, as transnacionais. E essa luta contra as transnacionais, contra os tratados de livre comércio, contra a nova forma toda que se coloca para o neoliberalismo, acaba sendo um, um, um, uma agenda unitária. Uma agenda unitária no qual ele vai poder, então, depois de ter se tornado essa referência pela luta que conduziu nacionalmente, a pensar essa luta, as questões da solidariedade internacional, da própria articulação internacional em torno disso, em torno da agenda antineoliberal. Acho que esse, esse vai ser um outro momento, uma questão importante. Acho que daí o terceiro elemento aqui que nós temos, né? Pessoal, vão falando aí, está tudo OK? Está indo muito rápido e tudo mais. Tô aqui, né, é, acompanhando o chat, então vão me me falando um pouquinho como é que tá. Deixa agora, eu acho que eu tentei mexer, não sei como é que ficou a imagem. Ai, ai, ai. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Hum. Eu acho que eu inverti a câmera. Agora, pronto. É, se alguém puder falar, estava, estava muito bom. Ok, obrigada, Paulo. É, bom, é, acho que a terceira forma de, de resistência, né? Ela já nasce um pouco juntando, né? E muito claramente esses elementos que eu falei para vocês. É, os elementos indígenas, os elementos da reforma agrária, né? E a luta contra o livre comércio foi o levante zapatista, né? O, o levante zapatista de 94 no México, né? Ele traz também é, uma nova forma, né, de, de protesto ou de, de mobilização, né? Que é também, um, né? É, a a ideia também é simbólica da, de, um, de constituir um exército, etc., mas é, de conseguir fazer uma comunicação né, é, para o mundo sobre o seu levante, de conseguir usar ferramentas de comunicação né, que fizessem com que, a, que, que, a, que aquele levante fomos... É, vocês estão vendo a minha mesa? Ah, não, agora sim. É, com que aquele levante fosse, então, é, conhecido né, e tivesse essa repercussão. E o marco é, então, a entrada em vigor do nafta. É, então acho que eles combinam esses quatro elementos. A questão é, do, do, do, do zapatismo aqui, né, do, do levante, movimento que a gente tem que considerar que ainda é muito vivo e ativo no México, né? funcionando através de comunidades autônomas, que são os caracóis, né? é, ele vai apresentar, na verdade, uma orientação do ponto de vista político aqui, que é que tem orientação, em muitos casos, no próprio anarquismo, né? ou nessa ideia mesmo da, da autonomia dos movimentos sociais em relação aos estados. Ou seja, a questão do poder, né? a questão de governos, ou da tomada e derrubada do Estado não é... Um, um elemento para o movimento sapatista. Né? E isso daqui vai captar muitos corações e mentes por uh, alguns anos na América Latina. Né? É, acho que intelectualmente fica conhecido como a obra do John Holloway, né? Tomar o Mundo Sem Mudar o Poder, então, com uma crítica forte ao que teria sido estalinismo, mas o que é, seria então essa chamada obsolescência é, do, dos partidos e dos sindicatos, aqui a gente tem um, um encontro, digamos assim, do pensamento de esquerda com o pós-modernismo muito forte, né? Inclusive, a gente pode até questionar até que ponto aqui, ela, aqui ela é a esquerda, que, como é que se abandona né, é, o marxismo nesses processos, né? É, então, isso aqui também vai ter uma, uma importância muito grande, tá? Nesse, nesse bojo do que eu já falei para vocês, né, nem tudo está muito datado e, e tem, tem sua cronologia, né? olha, um acontece, depois é o outro e tudo mais, mas é, é importante como atores e estratégias políticas, ou seja, a base social e a estratégia política vai tendo aqui encontros desse, do que eu estou chamando de pluralidade, e todos vão se encontrar no Fórum Social Mundial e na luta contra a Alca. Esse é o meu ponto aqui: mostrar como essas, o Fórum Social Mundial e especialmente a luta contra a alca, conseguiram reunir e dar unidade para a esquerda latino-americana, né? Porque tinha daí o inimigo comum, a despeito de todas essas diversidades. Mas foi uma luta de resistência, né? E a questão é: o que, o que é que consegue gerar? de fato proposta projetos políticos ou até é, projetos de governos que chegaram a, a, ao chegaram à a, a presidência né, nos anos 2000. E aí qual é a diferença deles? Acho que em comum o que a gente vai ver é a resistência, uma bandeira neoliberal de alguma forma, né, sobretudo contra os regimes de propriedade intelectual, a privatização dos recursos naturais, né, a abertura comercial desenfreada, a perda de empregos que isso gerou na região. Né? Então, essas ameaças, acho que essa é uma questão. Né? E depois, como você luta contra este tipo de integração, como a saída ou o ponto em que se encontram é a proposta de outras formas de integração regional e que também vão ser plurais e se sobrepor, né? Eu acho que esse é um elemento importante para a gente pensar, para levar em consideração aqui. É... Aonde que eu acho que se encontram? Qual foi um instrumento importante que a gente vê depois ser muito atacado, né? É... Quando estamos falando aí de, de Brasil contemporâneo. Né? Acho que grande parte, da uh, um elemento importante para que essas lutas se transformassem em novos governos, é por isso que eu falei que não tem uma coisa muito cronológica, porque o zapatismo é de 94 e a primeira reunião do foro é de 91. Né? Mas o foro, ele era, então, a reunião, é... no caso, mas seria possível falar-se de um abandono do marxismo, mas dentro do mundo dos é, Paulo me perguntando aqui né, sobre é, a, a influência, o, o, o papel do marxismo no, no MAS e no PSUV, mais de um adendo a partir das lutas dos povos colonizados. Eu não acho que o MAS é, tenha abandonado o marxismo, eu acho que ali tinha uma pluralidade né, dentro do, da constituição partidária, desses movimentos indígenas, e no PSUV muito menos, eu acho que no PSUV aí você tem, de fato, uma orientação marxista-linista, enfim, eu vou chegar na questão do carcaço aqui do... e falar da, da Venezuela um pouco, eu acho que vai, vai ficando mais claro, Paulo, mas obrigada pela interação. Vamos, vamos tentar aqui falar. Eu acho que é a, é a conjugação, no caso da Bolívia, tá? Da, das lutas e das questões indígenas, né, com uma formação marxista e uma, um pensamento de como, tanto é que não negaram a estratégia de tomada do Estado, né? de, de, pelo menos de eleição é, é, de um governo. Agora, não era um governo evolucionário, né? um governo antineoliberal, que tem essas questões e que vai apontar para uma pauta desenvolvimentista que vai se chocar, então, com parte do, dos movimentos do bem-viver eu acho que tem um pouco disso no caso da Venezuela já é diferente então sim, só para retomar a questão do Furo de São Paulo eu acho que o Furo de São Paulo vai né, reunir é, os partidos políticos da região partidos com orientações muito diversas é, de centro-esquerda né, então partidos democráticos e partidos comunistas né, cuja bandeira central é a luta antineoliberal e a integração regional que eu construí né, então... E muitos, por exemplo, né, a, a, a entrada da, da, da Venezuela, do papel do Hugo Chávez ali, é tardiamente. Então, primeiro o Hugo Chávez vai é, é, se tornar presidente da Venezuela para depois entrar no Foro de São Paulo e ele conseguir coordenar isso. Então, aqui há defasagens históricas, né, mas o papel desse espaço, enquanto espaço em que naquele momento em que se dizia acabaram as alternativas, acabaram os de classes, né, não, nós estamos aqui de organizar e pensar a partir dessas existências e como é que vamos trazer as unidades as contradições principais acho que isso foi a importância né porque nessas especificidades nessas pluralidades que muitas vezes os movimentos sociais podem trazer né, quando a gente está falando do movimento de mulheres movimento negro a gente não pode perder qualquer é contradição principal aquilo que une né é, e quando a gente está pensando no papel do partido, o papel do partido é esse, é unir essas diferentes especificidades né, em projetos, em questões maiores que possam então ser colocadas né, é, mesmo, enquanto perspectivas de, de ativas mais globais ou mais gerais é, para governos né, ou plataformas políticas ou projetos políticos maiores aí, a depender da estratégia, né, se é uma tática mais eleitoral ou uma tática de fato é, que possa se caminhar mais para o um processo revolucionário ou não. É... E aí eu acho que tem dois, né, eu acho que assim, o sindicalismo, de certa forma, vai criar... Também, né? Todos e é curioso esse mote que eu falei da integração regional não é que ele vai ser um mote só dos governos. Aqui nos anos 90, começa por exemplo, o movimento camponês o MST vai criar nos anos 90, a CLOC, que era a coordenação latino-americana dos movimentos camponeses, né? Que é uma parte uma expressão da via campesina, que é o movimento internacional. Então, esses movimentos começam a ter articulações transnacionais. Né? Sindicalismo a mesma coisa, vai perceber a importância né? que, por exemplo, a gente já está falando, é, em 1991 também foi criado o Mercosul. Como é que o sindicalismo vai reagir a isso? Vai começar a participar de um GT, na questão do trabalho no, no, no próprio Mercosul. Então, essas, essas alianças, essas trocas começam muito antes do, foro de, do, do, do Fórum Social Mundial. Né? e ali elas vão também se encontrar e se potencializar e as contradições entre elas também vão surgir né? Reunir chegou a reunir 500 mil é, ativistas né, em Porto Alegre e isso não significa que, era, que eram todos né, é, adeptos ou colocados na mesma questão mas sim colocados contra aquela tipo de globalização neoliberal que estavam sendo é, apontada pelos Estados Unidos e, e pelos centros imperialistas né? E aí eu acho que tem dois, além do sindicalismo, né, que vai, vai ser um elemento ainda de existência, mas muito atacado, muito mais fragilizado aqui né, pelo próprio neoliberalismo. Nós temos dois outros setores, né? Um setor militar, né? que vai surgir e que eu acho que faz o fato da explica a, a, a resistência né é, venezuelana até hoje ou seja né, qual era qual foi o diferencial do processo venezuelano é, foi ter se originado então né, enquanto um processo então de surgimento de, de digamos assim de manifestação a partir do impacto do neoliberalismo que foi o caracaço é, lembrar que a Venezuela, por ser um, ainda uma economia bastante rentista, baseada na renda do petróleo, né, é, facilmente sofre crises de abastecimento, com a qual a própria burguesia pode é, impor um, é, é, restrições né, na, na, na própria importação, no controle que faz isso, para gerar mais instabilidade, né? etc Então o surgimento do Caracasso né, enquanto esse, um levante também que vai é, parar a capital né, em torno do, é, de uma agenda neoliberal da, da contraposição que se coloca a isso, ele tem aí uma base social, ou, ou um ator dirigente diferenciado que são os militares. Né, e o Hugo Chaves enquanto essa liderança, então em 1992, né, surgindo ali, e então essa, essa possibilidade de, de um governo que tenha uma composição, um apoio. Né, e que vai formar também exército popular é, é muito importante veja o exército que o zapatismo forma e o exército que venezuelano né, é, participantes são, são bem distintos né? Uma coisa é um movimento social que se, que para resistir né, vai também se armar, né, e criar, então, a sua própria autonomia é, dentro, então, das, desses, dessas comunidades e a sua própria segurança né, a partir, então, do, do, do exército. Outra coisa é, de fato, um aparelho do Estado né, que vai aí, ser disputado para compor um movimento que vai chegar, então, à presidência. Né. E isso muda muito. Isso traz outros aspectos, né? E aí, tanto é que a agenda ali é nacionalização do, do, do, do petróleo, né? Assim como na Bolívia, nacionalização do gás. Né? então controles e recursos naturais por isso uma agenda que vai flertar e ter grandes importâncias aí contra o neoliberalismo, apesar de também não romper né? é, essencialmente com esse processo é, com esse modelo quer dizer mas é, vai ter uma importância muito grande os militares vão ter mais uma pressão porque você vai formar a partir dessa nacionalização uma burguesia de estado aí, bem importante né? é, e que pode ser, ser alvo de críticas, né, de, de uma burocratização do processo, ou mesmo é, de como é que se torna a, a burguesia, uma burguesia de Estado, e, e etc. Esse é um importante. E um outro, que aqui é, é, que a gente precisa falar também, né? que é, é, vai ser muito presente nos anos 90, nessa nova esquerda e tudo mais, são as organizações não-governamentais, ou as ONGs, né, com influências aí fortes da ONU, ONGs de mulheres, né, é, assistencialistas ou de, de, de diversas pautas ambientalistas e etc. É, aqui você tem uma, uma questão da institucionalidade, do financiamento que se coloca, né? Então um elemento muito forte também nas suas bases de classe média, ONG de direitos humanos e, e por aí Índia, Isso aqui vai ter uma importância quando a gente pensa, então, na, no Fórum Social Mundial, que é aí onde se encontra né, é, grande parte da, dessas articulações ou da, da, da chamada nova esquerda. Então, o Fórum Social Mundial, qual foi a importância dele, né? Então, depois de todas essas experiências, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Relatei aqui um conjunto de experiências com diversidades, com questões, né? E que vão começar a sentir ainda mais o acerramento, então, da implantação do neoliberalismo. Os efeitos do, da implantação do neoliberalismo já se faziam na região, então. Né, das privatizações dos serviços públicos, dos recursos naturais, do aumento do desemprego, é, né, de, dos choques. Né, ali em 97 a gente já sofre os choques é, das, das crises econômicas asiática, mexicana e é, etc. E a estratégia dos Estados Unidos cada vez mais tendendo a avançar, né, tendendo a avançar então nessa questão. Da, da, da agenda, mas especialmente da proposta da ALCA. Né? Então, esse é um elemento. E aí é que, veja, como também uma estratégia diferenciada, né? E a gente é, precisa falar do papel que os partidos políticos vão exercendo aqui. Né? No Brasil, uma das estratégias que o PT fez é, foi ir ganhando né, prefeituras, importantes né? ao, ao longo do, do, do, em, em todo o país, né, como forma também de ir avançando, né, para tentar já é, se fortalecer e fortalecer a, a candidatura a Lula, né? É, hum... Isso possibilita experiências, né? experiências de tentativas de se contrapor, por exemplo, à democracia estritamente liberal, representativa, que era até então uma das marcas do neoliberalismo. A gente vê hoje que o neoliberalismo né, não precisa da democracia liberal, ele pode funcionar de maneira bastante autoritária, até com o um neofascismo, como é o atual modelo que estamos vivendo, a atual situação do Brasil, mas... Ali se apresentava muito como isso, né? O processo venezuelano vai tentar também mudar muito isso, de instaurar uma democracia participativa através de referendos, através dos círculos bolivarianos e etc. E aqui no Brasil, em Porto Alegre, surge então né, a... É, a experiência do orçamento participativo. Então era uma, uma prefeitura já com com uma, uma forte experiência uh, e com uma força política e que vai então tentar encontrar, né, como é que poderíamos então reunir, né? Ali tinha uma ideia, né, de ser um evento, não é? Não seria um movimento? É, não teria uma carta de Resolução, uma carta final do, do próprio encontro, mas de encontrar, então, nessa diversidade de indígenas, camponeses, autonomistas, sindicalistas, ONGs, né? É, enfim, movimento estudantil, movimento sindical e etc., de se encontrar de se encontrar num espaço que seria um espaço de troca de experiências, de formação política, né, e que as resistências então, ao neoliberalismo tivessem aí, né, o seu espaço de dizer que queriam, sim, intensificar essas redes transnacionais que estavam construindo, o que eles vão chamar de outra globalização de intensific... ou seja, vamos usar o que, que tem de globalização, que é o aumento do fluxo é, de informações, de maiores trocas, para construir um outro mundo, né? É, então, é, essa era um pouco do mote, um pouco da questão que vai surgir ali em 2001, no primeiro encontro, né? E, e o Fórum Social Mundial, ele vai, eu acho que, é, ocupar um espaço de vácuo que a esquerda mundial tinha, na França já tinha um movimento importante que era a rede Ataque, né, uma rede também que vai, digamos assim, se colocar, né, é, um pouco nessa de, contra a, a política de, de, de, de propriedade intelectual e de privatizações, de financiarização que que, que a Europa também está subordinada, é, então é, aqui se reuniram, né, é, a partir de 2001, anualmente em Porto Alegre, e alguns anos começaram a ser descentralizados, eu acho que com uma importância até 2009, que eu vou tentar falar aqui, né, é, então, dentro dessa grande pluralidade, movimentos sociais, movimentos sindicais, movimentos estudantil, partidos políticos, intelectuais, né? é, ativistas e, e etc., em torno, então, dessa bandeira, que era então, a expressão da, da luta contra a globalização neoliberal. Né? Tinham dois marcos anteriores ao Fórum, que foram Seattle e Praga, ou seja, manifestações contra, né, de fato, é, organismos, encontros dos organismos internacionais, né, do, da, especialmente da OMC. Né? E, e ali fica muito claro isso. Né? Então, é, em Seattle, não sei quem já viu, um Batalha em Seattle é um filme que, que interessa para entender isso, né? essa pluralidade, a diversidade, o papel dos autonomistas que muitas vezes estão aí Vira essa estratégia que depois a gente vai conhecer mais no Brasil como a luta dos black blocs, ou seja, né, daqueles setores que se colocam ali na vanguarda para é, um, causar, digamos, um pouco mais de balbúrdia e de, de impressão. Então, tem aqui tem uma tentativa de forma de comunicação. Acho que tinha muito em muita voga ali o novo. Queremos construir a outra globalização, mas através de uma prática política nova. né? E uma certa negação, uma... uma... Acho que é uma internalização muito grande do pensamento pós-moderno, em alguns casos, né? E, é, a, e uma certa internacionalização de que os, os partidos políticos e sindicatos eram é, ultrapassados ou, ou, ou qualquer coisa que o valha. É, eu gosto muito do, de, de, do trabalho de uma colega que se chama Santiane Arias, é, ela fez doutorado na Unicamp, e ela estudou exatamente a rede de ataque o Fórum Social Mundial, que ao fim e ao cabo é conseguir identificar né, em qual era então não só a estratégia política, mas sobretudo a base social do Fórum Social, do Fórum social Mundial. Né? Que isso vai identificar muito também dos seus limites, né? É, é claramente um movimento de classe média que pode ir para lá viajar, né? e que vai dirigir isso, que estava se importando com essas novas formas, mas não foi só. Eu acho que isso que é importante também. Né? Acho que o limite que ele vai apresentar, né? e que vai, digamos assim, para mim, a partir de, de 2005, já não tem mais grande efeito, tenta em 2009, por conta da, da eclosão da crise de 2008, até um novo encontro, né? É, ali em Belém e tudo mais, mas vamos ficando... Claras as divergências. As divergências que eram bom, isso daqui vai ter uma forma organizativa, vai ter algum encaminhamento, ou não, só um encontro, né? E só um, um evento ele não vira nenhum processo político, ou como é que a gente fala. Mas é, eu acho que seria inegável dizer a experiência é, para a formação de novos quadros, para a criação de um caldo de esperança e é, de um processo que depois, em cada é, nação, gerou né, os novos governos, ali conseguiu se espraiar também a rua. Né? É, uma das coisas que vai ficando clara ali no Fórum Social Mundial foi que foi, começou a acontecer o, a Assembleia dos Movimentos Sociais, então, sobretudo, né, é, eu acho que havia a Via Campesina, a Marcha Mundial das Mulheres, e outros movimentos que vão percebendo, que então nós vamos gerar a nossa carta, aí a nossa proposta, e esse vai ser depois né, o grande racha ali, que em 2009 eu acho que leva a criação da ALBA, a Alternativa Bolivariana, né, é, como uma articulação dos movimentos sociais, ela tendo também essa, essa via da integração regional, né, que potencializaria então, todas essas redes criadas anteriormente, desde os partidos políticos que se encontram, os sindicatos que se encontram, aos movimentos sociais, né, então acho que aqui o fórum vai ter um pouquinho desse, desse processo, mas que ele também desemboca, ou seja, ali por ali também passaram, né, aqueles que vão constituir aí os ciclos de governos progressistas, porque Lula era uma expressão e uma grande liderança, né, que estava presente, Chaves... Né? Então, esses grandes líderes também passaram por ali, também se encontraram ali. Né? E, então, em 2001 é o primeiro evento, 2002 se tira então, é, duas bandeiras, acho que importantes, que era a luta contra a guerra, da é, guerra contra o terrorismo, né? e da forma como o imperialismo estava então, se colocando nessa, na, na região do Oriente Médio, e por outro lado, a luta contra a Alca. Né, e ali surge, então, a campanha é, hemisférica contra a ALCA, né, que vai ter aí uma importância muito grande. É, acho que o Brasil vai ser uma das, das, das principais expressões de, de fazer essa luta. Aqui no Brasil, por exemplo, eram 55 organizações que iam né, é, do PSOL à Abong, do, né, do, do PSTU a Abong, quer dizer, Pessoal ainda nem existia, gente, desculpa. No PSTU Abong, né, ou seja, entre ONGs né, e partidos trotskistas e, e etc. E tentando também buscar essa nova pedagogia, tentando resgatar a esquerda num processo talvez de formação política, de contato e trabalho de base, né, de uma bandeira unitária. Então, foi importante, acho que esse a percepção, né, do inimigo comum de qual era a estratégia do imperialismo eh, americano para a região, de como é que ela poderia resistir. E é, acho que o mais importante era que também era necessário sair da, da estratégia do locus de organização apenas de movimentos sociais ou partidários para estratégias eleitorais. Agora, essas estratégias eleitorais, na minha percepção, elas não tinham aí uma questão. A gente vai, né? A gente pode, eu acho que a partir dos anos 90 é que, que surge a pluralidade de a gente entender e há diferenças claras entre o que é uma luta antineoliberal, neoliberal o que é uma luta antiglobalização, globalização o que é uma luta anticapitalista e o que é uma luta pelo socialismo, né? Então, para mim, grande parte dos é, governos, né? Progressistas na América Latina nos anos 2000, então, né, é, tem um, uma bandeira anti-neoliberal, mas eles vão ser, bande vão ser governos ou plataformas políticas de reforma do neoliberalismo, né. E os movimentos contra a globalização anticapitalistas, então, por exemplo, um movimento que se coloca como anticapitalista é o zapatismo então eles vão criar a sua, sua própria comunidade e a resistência anticapitalista. Né? A contra-globalização está muito mais colocada naqueles movimentos que são contra as grandes empresas, o FMI, Banco Mundial e o OMC, né? o que muitas vezes então, coloca que essa luta é uma luta transnacional e não uma luta nacional, eu acho que aqui é uma das questões também para se debater né? se a estratégia política... É, deve estar centrada nas questões nacionais ou como as questões é, internacionais se colocam. É, Para alguns, é, a, a luta deve ser só uma luta internacional hoje, que o inimigo seria o capital que está internacionalizado, eu acho que não é por aí, eu acho que há muitos fracionamentos de classe, há muitas contradições que devem ser exploradas e que o locus do, né, de como é que as classes dominantes elas dependem exclusivamente do Estado, o Estado é a estrutura jurídico-política que organiza né, o modo de produção capitalista, então ele deve ser, a, a, a estratégia né, deve ser a tomada de poder do Estado mas isso é algo que não está tão presente, né? o discurso sobre a, a transição. É... Então, acho que, que, que, que essas, essas diversidades, essas questões né? das lutas e das resistências, elas vão... É, e culminar no ciclo de governos progressistas, no qual eu acho que o Foro de São Paulo vai ter um papel importante. Né? Importante para tentar reunir depois o que, que fora, então essa bandeira defensiva e bastante formativa e mobilizadora, que foi a luta contra a Alca, é, o que é que ela poderia trazer enquanto resposta, né? enquanto um projeto comum daqueles governos com todas as suas diferenças, então, né? já falei, o governo vai, a Bolívia é, e, e Venezuela vão nacionalizar seus recursos naturais, Bolívia e Equador vão fazer é, constituições plurinacionais, vão enfrentar a... a digamos assim as contradições com os movimentos indígenas que defendem bem-viver é, Brasil vai ter também aí depois do do, do fim do arquivamento da alca né um, uma certa divergência no interior da sua esquerda vai ter a formação do pessoal que são alguns militantes que vão sair do próprio PT né insatisfeitos com o apoio que que o PT deu a reforma da previdência, o mesmo até do do próprio encaminhamento em relação à alca é, e etc e bom PSTU se tornando né, um, um grande opositor acho que vão tendo sempre divergências de como é que esses processos vão sendo conduzidos e que levaram, então, algumas interpretações. O que é que teria que vindo pós-Fórum Social Mundial ou pós-Fim da Alca? Quais eram os projetos e as divergências? Né? Como se fossem, em primeiro momento, o MST dizia muito sobre isso, né que teriam se formado três polos, então, os governos que... Na verdade, vão manter uma relação muito especial e umbilical ainda com os Estados Unidos e assinar, então, tratados bilaterais de livre comércio, né? Como Chile, Peru, Colômbia que também é importante falar como, estava é, bom, estava como um tópico da aula falar de, das guerrilhas é, colombianas, né, acho que é importante também de dizer isso, é como os Estados Unidos mudando a sua estratégia ali em 2001, né, na, da guerra contra o terrorismo, como eles transformam também as guerrilhas em narcoterrorismo, né, como eles vão colocar nesse mesmo nome daquilo que eles estavam construindo como inimigos é, da sua estratégia e etc, né. Mas falta é que o Plano Colômbia entre em vigor em 2000. E a, aqueles, os estados que se colocam contra, o Brasil, mesmo soube é, o governo Fernando Henrique Cardoso se colocou contra e um dos, dos elementos que fez né, um dos atores importantes, a força social, a força política e social importante foram os militares que falaram, não, olha o Plano Colômbia é um tipo de controle está muito claro que está na estratégia de controle da Amazônia, dos Estados Unidos e etc, então naquele momento né, Hugo Chávez e Fernando Henrique se encontram, digamos, nessa pauta política de, de, de contradição também ou de oposição ao Plano Colômbia é, e aí eu acho que assim, nesse, nesse processo então, de, de derrotar a Alca, que se dá mesmo em 2005, o Chaves é uma grande expressão, aquele que vai dizer mesmo Alca né, é carralho, e que pode que, é, ter uma ênfase muito maior. Na contradição, né? que mantém a exportação de petróleo para os Estados Unidos, mas consegue ter uma política mais antiimperialista que estava colocada na nacionalização dos hidrocarburos e que estava colocado em várias das, das pautas políticas que vai adotar ali né, é, no interior da organização é, social e econômica que a, o projeto de, da Revolução Bolivariana apresenta. Então você tem um bloco que são os, os governos bolivarianos, é, que vão permanecer na órbita da ALBA. Né? A ALBA vai se colocar exatamente como anti-ALCA. Então a ideia era o seguinte, né? a ALCA era o projeto dos Estados Unidos que colocava, não era só abertura comercial, né? a gente fala em tratado de livre comércio, mas não é esse o bojo, né? na verdade nós estamos falando em tratados que são de garantia, de, de proteção e proteção, da propriedade intelectual e é, de serviços, investimentos, compras governamentais, né, todo, todo o processo, alcancelaria mesmo, né, o, o aprofundaria o neoliberalismo de maneira muito, profunda, muito, muito forte naquele momento na América do Sul. E a Alba vem e fala assim, não, nós vamos fazer a integração bolivariana, resgatando né, a ideia, então, de um certo antiimperialismo contida nas ideias de Bolívar, é, baseada na solidariedade, na complementariedade, e o petróleo poderia financiar isso, essa solidariedade também, essa era é uma questão. E depois de 2009, como eu falei para vocês, a ALBA vai apresentar uma saída que também é muito inovadora, que é, ela pode ser organizada, os estados podem aderir é, aos, a, ao processo da Alca, da ALBA, via estados, via governos ou prefeituras, ou via a articulação dos movimentos sociais, nessas né? três esferas. Então, por exemplo, o Estado brasileiro nunca fez parte, mas os movimentos sociais brasileiros foram grandes é, promotores até hoje do que é a alternativa da articulação de movimentos populares da ALBA. Então você tinha de um lado isso, vamos negar a Alca e podemos construir essa outra alternativa. E a intermediária, digamos assim, o né, aquela conseguiu ter mais força, pelo menos durante esses governos, que foi é, tanto o fortalecimento do Mercosul, né, é, e a, com a liderança muito forte do Brasil, porque o Mercosul acabaria se a Alca fosse, fosse né, aceita. É, e depois a criação da Unasul, que consegue dar a unidade né, e ter os 12 países da América do Sul colocados nisso, a despeito dessas contradições, de ter então países que estão mais aliados aos Estados Unidos, que tá, assinaram tratados de livre comércio, né, os países que estão na Alba, que tem um processos de transição e processos é, em curso com maior profundidade, né? E os estados em que as pautas, as plataformas políticas eram neodesenvolvimentistas, né de, de composição, articulação, é, criação de frentes políticas, né? é, com no caso do Brasil, com a grande burguesia interna brasileira e classes é, populares, que vão criar então a UNASU. O que, que era a UNASU? Que eu acho que é aí o Foro de São Paulo que tem um papel importante nisso. Né? Muito se fala se a UNASU era um um projeto de Chaves, um projeto do Lula, né, tem tudo isso, mas eu acho que ali era isso, assim, Onde podemos nos coordenar, que, propostas podemos, que proposta podemos ter para a América Latina, que aí não é só do ponto de vista de uma integração econômica, mas da política, que integração política é concebida e de que forma. Então ela passa, primeiro, pela integração em infraestrutura, pensar a comunicação para você estar integrado, né? e aí é desde construção de pontes, rodovias, e, e f, f, é, transporte fluvial e etc, internet, mas, e aí é que eu acho que é o fundamental como criar uma defesa coletiva, um projeto de defesa coletiva, que é o Conselho de Defesa Sul-Americana. E ali, Olá, né? Ou seja, você ter essa, essa troca mesmo e, e essa percepção conjunta. Isso por que era possível? Porque identificavam que o inimigo era comum. Qual e quem é o inimigo comum, né? O quais são as áreas prioritárias? Bom, temos a ameaça em relação à Amazônia, né? Que pega cinco seis estados eh, sul-americanos, eh, guianas, Suriname, Venezuela, Bolívia e Brasil, sete estados. É e temos a questão da, do sistema de Amazônia Azul, ou seja, da costa brasileira, e o pré-sal, e a Venezuela, seja, E aí, o que é interessante é que se percebe ali que é o seguinte, as fronteiras não são um problema, o Brasil joga um papel muito importante nisso, né as fronteiras não são um problema, no sentido de que não há um litígio fronteiriço claro, né? ou, ou importante na região, mas é, a reunião, né? a articulação, e a percepção de que precisariam estar unidos contra o inimigo comum. E aí estar unidos contra o inimigo comum, para a gente pensar uma questão hoje, né, é, eu acho que tem a preservação dessa, dos recursos naturais, dessas zonas estratégicas, mas tem também, vamos pensar, os nossos conflitos que se dizem né, transnacionais, por exemplo, o tráfico de drogas, a partir das nossas próprias realidades, de como é que nós vamos levar e trabalhar a partir dessas contradições. Então, a estratégia não é a importação do que é dito nos Estados Unidos, como começou a ser com a questão do, do narcoterrorismo né, para combater a Colômbia, para implantar o Plano Colômbia, etc. Nós temos que pensar a partir daqui, a relação da contradição que se tem em relação a isso, etc. E esse que acaba sendo um ponto, né, quando o Brasil, por exemplo, adota a lei contra o terrorismo, é, que permite o uso da garantia da lei da ordem, caso, né, quando estavam quando organizando os grandes eventos, Copa e Olimpíadas, de alguma forma ele está cedendo e importando a agenda dos Estados Unidos, e negando esse processo é, de construção e de percepção do, de que é, deveriam tratar a partir de uma outra perspectiva, de que não era o terrorismo, né? é, o, o narcotráfico é um outro, uma outra questão. Então acho que essas vão sendo alguns dos elementos aí é, de, como, de como essas resistências vão vindo. E claro, eles vão ter, vão, vão encaminhar processos políticos muito distintos e cujas crises políticas vão ser diferentes, mas que certamente incomodaram aos Estados Unidos, né, que vão atuar para desestabilização né E aí é que esse processo vai ter começo, primeiro, vejam bem, é, em Honduras, né, e aí a, não era um, né, um governo revolucionário, não era um governo é, super esquerda, mas que tinha aderido à ALBA. Né, e aí vai ser o primeiro, Manoel Zelaya vai ser o primeiro golpe é, desses processos. Depois Paraguai, né, com Fernando Lugo. É, e aí começa um processo de desestabilização muito maior na Venezuela e no Brasil. Né, a partir de 2013, 2014, enfim, entramos aí num outro cenário. Né, é, em que é muito curioso porque aí em 2015 tem um encontro em Cuba né, que é o encontro hemisférico dos 10 anos do Fora Alca e ali eu acho que é interessante de perceber a leitura dos documentos né, o movimento sindical apresenta uma plataforma que chama Plada uma plataforma latino-americana de desenvolvimento e é, os movimentos sociais é, mais ligados à ALBA e etc. estão muito mais pensando qual que é a luta de existência e como defender o processo venezuelano. Eu acho que entra ali numa certa contradição: ou seja, a unidade que conseguiram no Fora Alca não é a unidade que fazem nos 10 anos, na comemoração dos 10 anos e no momento de novo de uma ofensiva imperialista, né? Que é bom. Claro que um processo de integração regional vai ter infraestrutura e ele pode gerar um processo de desenvolvimento, até porque ele gera empregos, até porque ele gera autonomia. Né? É... E o que é que é, então, gerar solidariedade, resistência e ter uma agenda de desenvolvimento capitalista, enfim. Eu acho que temos ainda esses elementos para amadurecer, do ponto de vista, de, se formos pensar em articulações, né, em resistências coletivas ou... É, e que possam levar aí aos processos. Eu acho que do ponto de vista brasileiro é muito claro para gente que não existe, pelo menos é, de onde eu parto, uma contradição entre um projeto nacional brasileiro e a defesa da integração latino-americana. Na verdade, um é, retroalimenta o outro, né é, traria mais força e empoderamento a, a, ao projeto e ao processo. Hum, eu acho que são esses os elementos. Gente, acho que para uma aula online eu já falei bastante, espero então agora que vocês possam colocar algumas perguntas para o dialogar, né? Tentei aí trazer um pouquinho dessas, dessas questões, algumas indas e vindas, que espero que não tenha prejudicado aí a contenção. Alguém se arrisca aí no chat, colocar algum comentário, alguma questão... Não, bom, se ninguém. Quiser fazer mais nenhuma, quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta. A gente pode encerrar, deixo meu contato com vocês. Quem quiser aprofundar um pouquinho a temática. Eu, eu publiquei um artigo na Revista Mural Internacional esse da UERJ que chama uns movimentos sociais da integração regional latino-americana. Acho que é um, um pontapé do que, do que eu trago desses, dessa reflexão, um pouco mais calcado no, na, pautado na questão brasileira ali, nos movimentos sociais brasileiros. Encerramos por aqui. Vocês podem se despedir se estiverem me escutando, se não quiserem mesmo mais fazer a minha intervenção pelo chat, para eu ter certeza. Tem uma questão mais acima, deixa eu ver. questão que eu, que, eu, que eu vi aqui... professor obrigado pela grande consciência é da latino-americana. Minha questão é, lendo o um artigo do Boaventura, Marival, né? É, lendo sobre o obra de Mesar, o sociólogo Boaventura coloca a América Latina como locus da Revolução. Ou seja, a Revolução será feita assim. Que, como a senhora avalia essa tese? É, eu acho que é ali, na, nesse processo todo da virada do século XXI... Eu acho que existiu mesmo né, muito essa esperança, seja, de, de qual seria o papel da América Latina. Né? Então, no momento em que é, se falava muito, é, que não haveria alternativa, surge aqui essa pluralidade, essa diversidade. Os Fóruns Social Mundial, Boaventura era uma expressão disso. Né? É, então esperava-se que viria daqui, eu acho que nada disso que, que, que é aqui. Né? O que, que seria, é, do ponto de vista marxista, dizer, olha, é, é aqui, por quê? Porque é, é, é, é nas formações sociais periféricas, né? uma das questões que se, se coloca é que, bom, os principais processos revolucionários aconteceram ah, é, em... Rússia, China, Cuba, onde você tinha movimento camponês, movimentos camponeses importantes e, e, e contradições, e, e etc., e que se coloca desse ponto de vista, nós teríamos as condições. Né? Acontece que, que o processo revolucionário ele, ele é datado de, de, do encontro né? de, de crises políticas, econômicas, sociais, ideológicas e, sobretudo, a incapacidade dos, é, das, das classes dominantes de conseguirem dominar. E aí de você ter organizações. Hoje eu acho que a América Latina não está com movimentos sociais de massa importantes, que possibilitariam né, uma saída revolucionária. Eu acho que há uma crise na esquerda latino-americana muito grande, né, é que me parece que ela não tem apontado muito para isso, né? mas aí que, que, isso pode surgir, isso pode, claro, se desenvolver e tudo mais, mas eu acho que não tem nada né, assim, muito constituído para essa assertiva, a não ser que a gente estivesse mesmo num processo ali, foi uma expectativa, acho que gerou uma série de processos que não foram revolucionários. Né? Então, acho que seria um pouco isso que eu falaria. Paulo, o Foro de São Paulo pode ser um espaço de construção da resistência aos ataques do neoliberalismo hoje. Acho que sim. Né? É, o Foro de São Paulo é, é importante, acho que é um, A gente está costumo dizer num neoliberalismo 2.0, que é muito mais profundo, né? É, e que é necessário é a construção de outros projetos. Né? E aí eu acho que o surgimento de novos. É, não, não necessariamente de novos partidos, mas as novas lideranças, mas elas vão ter que estar calcadas em processos de, de lutas de massas, ter bases que possam levar a isso. Então o Foro de São Paulo por si sozinho não vai ser capaz, mas ele pode ali trazer bandeiras que consigam aglutinar, que consigam mobilizar e criar... Né, é, é, movimentos de massa suficiente para é, levadas então de, de, de outros processos políticos né, é, e de resistência. E o Chile, o que as últimas mobilizações indicam. É, eu acho que o Chile, as mobilizações de outubro do ano passado, foram bem importantes para a gente ver né, onde foi esse laboratório da implantação do neoliberalismo e o que é que significa o surgimento dos grandes levantes, né? É, eu acho que ali você tem um misto mesmo dos resultados né, do neoliberalismo, das contradições, é, e eles saíram com uma bandeira correta, mas que ela acaba caindo, que era a bandeira da constituinte, né? porque a bandeira da Constituinte eu acho que é correta, porque ela tem uma estratégia que ela vai falar sobre o poder, sobre a organização do Estado, né? e conseguir ser uma síntese também da multiplicidade de, de movimentos que surgem ali. Né? É... Mas foi duramente reprimido, foi um movimento que, cujo exército foi para cima, né? então ainda é preciso avaliar um pouco como é que isso se desenvolveu. Antônio, na atual situação do enfrentamento da pandemia, na sua opinião, Paulo Guedes tem futuro. Qual será, na sua opinião, a estratégia do neoliberalismo? É, a imagem de ontem é muito curiosa, né? não sei quem assistiu, mas eu assisti os 40 minutos de é, discurso do Bolsonaro. E o que mais me chama a atenção é que, na verdade, o Paulo Guedes fez questão, de, de, de, de aparecer, né, enquanto alguém que estava fora daquele daquele, daquele daquele daquele daquele daquela cena toda. Então ele é o único que está de máscara, estava descalço e sem é terno, né? Agora é, é bom, isso é simbólico, né? Mas eu acho que não necessariamente ele teria que cair, porque as bandeiras, digamos assim, de renda básica, ou do processo de plano Marshall, né, é, por si colocam ele, ele em dúvida, mas é, porque uh, talvez no projeto do neofascismo é, e da, da forma em que, que, o, que o governo Bolsonaro quer lidar agora, vai fazer mais sentido pessoas que não queiram ter tanto seus autonomia, os próprios projetos, né? E ele pode, pode cair. Eu não acho que dá para a gente falar que ainda é a adoção da, da renda básica ou do, de outras medidas que o governo teve, até do plano Marshall para o Brasil, vão significar o fim do neoliberalismo aqui. Eu acho que é muito cedo, eu acho que isso pode ser muito momentâneo só na, na, no momento, na, na questão da pandemia, do enfrentamento à pandemia, é muito pouco... É, então eu sou bastante reticente em já apostar nisso acho que podem surgir contradições importantes né mas temos que pensar é, então eu acho que é isso assim, não, a pandemia ainda não apresenta para a gente como é que as resistências populares virão né? o fato é que os setores populares vão ser os mais atingidos né, pela morte e pelo desemprego, né? pela falta de estrutura que, que, que, que o isolamento coloca, pela recessão econômica que vamos viver no mundo, né? e aí nos países dependentes isso vai ser ainda maior. Então, eu acho que isso pode abrir um vácuo de lutas e de resistências. Né? E aí, nesse sentido, a América Latina e a África poderão, sim, ser o que é, colocavam acima aí os é, regiões, digamos assim, com certa especificidade para encaminhar processos revolucionários ou para que, que tenham essas alternativas. Mas aí só a história dirá, é difícil fazer futurologia, né? Assim, Diante das contradições, as crises que nós estamos vivendo são muito graves, são muito profundas, né? Há uma crise dos dominantes? Ah, as frações de classe estão divergindo agora, até na questão do isolamento, né? Elas divergem nas pautas, nas pautas neoliberais sobre privatização, sobre taxa de câmbio, juros, etc. Mas eu acho que elas estão claramente é, divergindo também aqui sobre... Tem uma, na, na Terra é Redondo um artigo do André Flores e Otávio Del Passo, que eles falam bastante sobre isso, enquanto com, com, com os diferentes setores estão lidando com a questão do isolamento. Então, o capital financeiro está apoiando o isolamento, né? e setor industrial e comercial, e muitas vezes, sendo contrário. Então, isso vai, pode ir gerando aí outras formas. Isso tudo para dizer o quê? É... é... Eu acho que a crise dos dominantes é importante né, para que você tenha um processo evolucionário, mas ela pode ser uma crise diante da pandemia. Eu, quando estou falando da crise entre eles, é a crise de fato estrutural, né? uma crise mais profunda em que eles não consigam mesmo mais é, apresentar ou manter a dominação de uma formação social, e etc. Né? Então, acho que isso é um pouco mais complexo. Acho que é isso. É... Bom, Eliel tá falando para se eu tiver algum material que eu posso enviar, eu vou tentar então é... enviar um, um ou dois artigos aqui que eu fiz menção para vocês. E agradeço as intervenções, a, né, a, a atenção e desejo aí vida longa ao, ao Centro Cultural Esperança Vermelha. E... Espero que venham muitas resistências populares e uma saída, de fato, real para o socialismo no Brasil e no mundo. Obrigada.